Aqui, aqui, aqui. Dá o um braço ah! Olha que aliança O maluco e o governador Isso que é política Eu não brinco com os deuses Não passo de um simples mortal Ouça o texto, por favor Ouça as falas, são lindas Como é que é que você falou? É, eu, eu acabei de dizer que eu não brinco com os deuses Não passo de um simples mortal não vamos fazer teologia ao nível universitário, universotário dos deuses. <risos> Nenhum mortal, por mais sábio, é capaz de desvendar, desvendar as mitologias que fomos recebendo desde a semente dos tempos. Vou dizer que depois de velho, Nenhum saber, nenhum saber alcança, tenho certeza que nenhum saber alcança. Mas fico dizendo que depois de velho, eu perdi o juízo, a vergonha, só porque eu estou querendo dançar, toda coberta de era. O Deus não mandou, o Dionísio não mandou avisar, se só gente aqui embaixo, ou gente lá de cima, se só velho e se só moço, pode se juntar aos coros. Ele quer receber de todos, não barra ninguém! Uh -huh. Tiresias, Tiresias! Opa! Adivinha quem eu tô vendo? Teu Palácio, olá! Yes, nós temos banana, banana, tínhamos banana, não tem mais, é tudo com inseticida. Não, mas se o, o MST, imagina, a agricultura familiar e ia produzir banana de verdade, que eu comia quando era garoto, um caixa de banana, maçã, uma delícia, agora tudo inseticida. Por quê? Ai, por quê? Você voltou. Voltei. Voltou. O rei da vela voltou. Voltei para minha casa, a minha casa antiga. Bem-vindo, filho pródigo. Eu não temo nada. Os ingleses e os americanos temem por nós. Devemos tudo. O que temos, o que não temos. Hipotecamos palmeiras, quedas d'água, cardeais. Era o país mais lindo do mundo. Não tem agora uma nuvem desonerada. Vocês acham, meus amores, que Nova York teria aquelas babéis e vivas de arranha-céus e as 20 mil pernas mais bonitas da terra se não se trabalhasse para Wall Street de Ribeirão Preto a Singapura? De Manaus a Libéria? Eu sei que eu sou um simples feitor do capital estrangeiro, mas eu não me queixo. É por isso que eu possuo uma lancha, uma ilha e vocês, meus amores, ah. o rei da vela, com muita honra, o rei da vela miserável dos agorizantes, o rei da vela de sebo, da vela que nos fez embalar com as histórias das negras velhas o rei da vela miserável dos agonizantes, aquela pequena velhinha de sebo que eu espalhei pelo Brasil inteiro. Num país medieval como o nosso, quem se atreve a ultrapassar os umbrais da eternidade sem uma vela na mão? Erdo, um tostão em cada morto nacional. Mas ah, vamos fazer essa peça? Claro ah, que sim! Estamos fazendo <risos> já! Já fez ah, o pedaço! Assim. Eu quero inteiro! É mãe!